Ixu Alonã, Ixu Alonã, Oxirei Lodei Lebará, de Lê, le le le, Ixu Jodará Godô mandou dizer que não pode vir hoje, mas que amanhã vem, sem falta.